Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, mudando a mim mesmo. Vamos começar falando sobre um conto, né? que dois homens resolveram visitar um velho sábio, pois, pois eles queriam a compreensão sobre o que de melhor poderia se pedir a Deus em oração. Porque eh, aquele homem era um homem que estava sempre orando, sempre se entregava ali nas orações, nas rezas, Fato que o levava sempre a alcançar muitos prodígios em toda a região oriental. Então, estando diante do velho, um dos homens perguntou, o que conversas com Deus? Quais as coisas importantes que nós deveremos pedir em oração a Deus? O sábio, com tranquilidade, sorriu e respondeu para eles, no começo eu tinha o fervor da juventude, então eu acreditava no impossível, me ajoelhava diante de Deus e orava para que Ele me desse forças que eu conseguisse mudar a humanidade. Entretanto, aos poucos vi que era uma tarefa além das minhas forças. Fala, continua o sábio falando. Então comecei a orar a Deus para que ele me ajudasse a mudar o que estava à minha volta. Aí um dos homens. Entra ali na conversa e diz, nesse caso nós podemos garantir que parte do teu desejo foi atendido, porque o teu exemplo serviu para ajudar muitas pessoas, muita gente. Aí ele fala, eu concordo sim que ajudei muita gente com o meu exemplo, mas assim mesmo sabia que não era ainda a oração perfeita. Só agora no final da minha vida é que eu entendi o que realmente eu devia ter pedido em oração a Deus desde o início. Um dos homens pergunta, qual seria esse pedido? ele disse que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo. Interessante, né, meus irmãos? Às vezes passamos a vida toda e esquecemos que tudo tem que começar por nós. Se nós voltarmos um pouco no passado, nós vamos é, lembrar que o marco que dividiu, que dividiu a filosofia, foi Sócrates, né? Foi depois de Sócrates. E Sócrates fundamentou a frase, conhece-te a ti mesmo. E foi essa frase que embasou toda a filosofia desse grande pensador, que promoveu uma revolução no meio do ser do homem. Uma revolução no ser humano, com essa frase. Então, ao adotar esta frase, o que Sócrates fez foi admitir que o primeiro passo para o conhecimento é a admissão da própria ignorância. Poxa vida, como é que eu posso conhecer mais se nem a mim eu conheço, se eu ainda sou um ignorante a isso? E nós vemos a confirmação com Allan Kardec. Allan Kardec, pela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, faz fazendo esse questionamento à espiritualidade superior, da seguinte maneira, qual o meio prático para o ser humano melhorar-se nesta vida e se afastar dos arrebatamentos do mal? Quem responde a questão é Santo Agostinho. E a resposta é, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E o próprio Santo Agostinho confirma ou informa que conseguiu tal feito, ele conseguiu se conhecer, como? Ele dizia, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado com o dever em algum momento, se não tinha faltado com o meu dever em algum momento, se tinha feito as coisas corretas naquele dia. E ao mesmo tempo, se eu não tinha ofendido ninguém, ou se alguém não tinha motivo nenhum para se queixar de mim. É assim que ele aprendeu a se conhecer, e é assim que nós podemos aprender a nos conhecer também. E ele diz, foi assim que cheguei a me conhecer, e a incrementar a minha reforma interior. Nós podemos fazer isso também. Portanto, Amigos, se nós pararmos um pouco para refletir, nós entenderemos que a nossa consciência é a justiça que nos condena, é a justiça que nos condena, quando ela está confusa e deturpada. No entanto, se percebermos os nossos erros, se passarmos a conhecer, investigar realmente os nossos erros, nós poderemos nos propor a repará-los gradativamente, sempre valendo, claro, da sincera humildade. Aí nós passaremos a nos conhecer e saberemos realmente o que, é que nós podemos pedir para Deus após. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.